E saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! O Obliterador X na área! E o jogo de hoje é Nuyasha! Demon Tournament Special Edition! E eu vou escolher... Kagura! E a primeira luta será contra Kagome! Esse que é um jogo de luta por turnos! Com o fim do Flash se aproximando, hoje vamos continuar nossa lista dos melhores jogos de Flash de Shockwave! Se você acha que Flash só tem jogo ruim é porque você não viu os jogos dessa lista. Esse já é o segundo vídeo da lista, se você quiser conferir os outros vídeos eu vou deixar a lista aqui no card. Aqui no canal, jogo ruim não tem vez. E olha que eu sou bem exigente quanto a jogo. Não esqueça de deixar o seu comentário, lembre-se que eu leio todos os comentários. O jogo funciona através de cartas, cada carta tem um tipo de movimento, cada turno são três movimentos. Toma! <risos> é isso aí, cagou-me fora! Se ferrou! E agora sangou! A cada vitória você desbloqueia uma carta nova Ganhei a carta de cura Toma! Muito louco, você tem que tentar prever o que o inimigo vai fazer. Vamos lá: energia, dragão, defesa. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. A energia está baixa. Vamos subir a energia, bloquear. Vai! Dança da Morte! Ha! Já era! E agora, Koga! Mas antes, uma carta nova! Guarda perfeita! E sim, você não entendeu errado, dia 31 de dezembro o Flash será encerrado, ele não vai mais funcionar a partir dessa data. Levando com ele os jogos em Flash. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como este? Então já sabe, não esqueça do like! Hoje está para lançar Yashahime, que é a tão aguardada continuação de Inuyasha. Estou ansioso para ver. Os fãs de Inuyasha não poderiam estar mais ansiosos com a estreia de Yashahime. O novo anime trará novos personagens. Vamos de novo! Será que Yasharimi também vai ter jogos legais? Não posso esperar. Toma, palhaço! Isso! E agora? Inuyasha! Mas antes, uma carta nova. Esquerda duplo. E eu não sou <risos> boy. Vamos lá, falta pouco. Leque, <risos> pronto. E agora vamos para o Chefe Naraki. Mas antes uma carta nova. Invocar demônios. Vamos lá. Não dá mais um para ele não. Carrega tudo nele. Isso! Se você se interessou e quiser jogar esse jogo, eu vou deixar na descrição do vídeo um programa chamado Flashpoint. Nele você pode baixar este e outros jogos, tanto em Flash como... em Shockwave. Maldito! Droga! Vamos mais uma vez! Vai! Gordei quando erro o golpe. Vai! Pra cima dele! Vamos lá, vamos lá, falta pouco. E agora, Poder Total! E é isso aí, beleza? Conseguimos! Então lembre-se, Yashahimi começa hoje. Vamos lá ver. Então, isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!